Você já ouviu falar do novo programa da Amazon chamado Delivery by Amazon, o famoso DBA. Então vem comigo que eu vou te contar tudo e como que isso realmente vai mudar a vida dos lojistas que vendem na Amazon. Eu sou Alexandre Nogueira, e fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria para vendas em Marketplace em toda a América Latina, parceiro oficial da Amazon. Já não se esqueça tá? de curtir o vídeo aí, mandar esse vídeo para quem precisa ver, quem trabalha com você, quem está na sua operação, para o seu sócio, Clique em inscrever-se e ativa o sininho para você receber todos os conteúdos que a gente posta porque o YouTube, na verdade, né, ele não entrega para todo mundo direto eu troco o YouTube para o Instagram mas eles não entregam para todo mundo se você não tiver com o sininho ativo E bora falar de DBA. A Amazon ela lançou uma novidade que está vindo para facilitar muito a operação dos vendedores e de todos os parceiros dentro da plataforma. que vai ser possível você realizar uma entrega direto entre o vendedor e o cliente com um serviço de transportadora terceirizado, que é a Amazon que vai contratar. Então você passa a usar uma transportadora contratada pela Amazon. Esse programa ele se chama DBA, é a sigla para Delivery by Amazon. O programa ele vai estar disponível para todos os vendedores que sejam elegíveis e que nesse momento são todos os vendedores do plano profissional e dos estados de São Paulo e Paraná. Isso deve vir expandindo com o tempo. Mas você deve estar se perguntando, né? O que de fato isso vai beneficiar como vendedor? Né? Com o lançamento do Delivery by Amazon, o DBA, os vendedores e os parceiros eles vão poder usar e ter acesso a toda essa rede de provedores, serviços logísticos, parceiros que já atuam com a Amazon hoje. Então isso vai trazer uma tarifa melhor, um custo muito mais baixo, a entrega muito mais rápida, 100% rastreável, o que faz com que a gente receba mais rápido e o cliente reclame menos. Isso tudo vai impactar o vendedor, mas também vai trazer muito mais impacto para o comprador. Isso é muito bom. O DBA ele vai trazer uma maior eficiência operacional para o vendedor. Isso vai ser mais atrativo também para suas ofertas. tá? Elas vão poder ser elegíveis por um frete gratuito, um frete mais rápido para todo o Brasil. Isso é agressivo pra caramba porque a Amazon curte isso. Se o endereço da coleta ele for coberto pelo Delivery by Amazon, né, o DBA, o sistema vai aprovar automaticamente a sua inscrição no serviço e você já vai Tá cadastrado para poder rodar o DBA. Tá? Após ativar o recurso você vai emitir a etiqueta vai apapotar o produto e a Amazon que vai entregar por meio de transportadoras parceiras. Elas vão se encargar de fazer tudo, tá? de passar, retirar, coletar né, e entregar ao seu cliente final. E caso tenha necessidade de devolução de um produto, o cliente ele entra em contato com o vendedor e o vendedor organiza a devolução junto com o cliente, ponto importante aqui. tá? O programa ele vai reduzir custo com as entregas, ele vai permitir um rastreamento de 100% das suas vendas e o frete grátis do DBA ele se aplica para todos os vendedores não somente Prime. Então isso é muito bom, tá? Qualquer produto com valor superior a R$ 79 reais possui frete grátis independente da assinatura Prime. Vai ressaltar também que uma vez registrado no programa todos os produtos elegíveis vão ser convertidos para DBA, menos aqueles que já tiveram na FBA. Então tudo que você tem no o portfólio cadastrado que tiver elegível vai já ser convertido. Só o que tiver no fulfillment que não, porque aí sai fulfillment do fulfillment da FBA, tá? Sobre a comissão vai ser cobrada apenas sobre o preço do produto e não mais sobre o valor total do pedido. Outro ponto muito forte, né? Vai ser só sobre o produto, antes era produto mais frete. E até o final de 2021, a Amazon vai cobrar tarifas reduzidas para os vendedores que usem o programa Delivery by Amazon, né? As tarifas elas vão ser baseadas em tamanho e com base também na localidade do seu armazém cadastrado no programa, tá? Então vão ser processados de acordo com que os seus produtos que foram enviados para você ser cobrado. E eu quero saber agora se você já curtiu isso, né? se é interessante, porque a gente sabe o quanto faz a diferença a logística dentro da Amazon e o quanto isso vai te destacar dos seus concorrentes. Tá? Então se você quer descobrir como você pode vender mais, tendo todo esse suporte também, vou deixar aqui embaixo para você o link para você preencher e entrar em contato com a Universidade Marketplace. A gente vai te ligar. Vai entender como é que a gente pode ajudar o seu negócio a vender mais, escalar suas vendas e acelerar sempre para frente, tá? Então, DBA da Amazon vindo para mudar o jogo também, principalmente porque nem todo mundo tá lá no FBA da Amazon. E nem todo mundo vai estar no FBA da Amazon. Então isso é muito importante, é uma forma de você se destacar. E quem ficar no modal logístico antigo, ah, vai perder venda ou não, tende a ser menos competitivo, vai continuar vendendo, mas você consegue acelerar. Então a grande diferença do resultado está no que você está fazendo e o teu concorrente está fazendo. Beleza? Um grande abraço, bora acelerar, DBA da Amazon. Se você já usa também, comenta aqui embaixo. Se você quer entender mais ainda, vai lá no Seller Center, dá uma lida nos termos e condições. Um grande abraço e valeu!